era de Natal, no oitavo episódio do Hell's Kitchen. Abriu uma nova caixa, francesa, uma boa caixa. Mas o espírito não foi muito natalino, não. É para a sua caixa, Isabela. Isabela, pode escolher outra caixa que você pode roubar também. E o chefe Bertolazzi não se intimidou com a presença do Papai Noel no restaurante. Você não tá nada bem. Não, não tá queimando. Tá queimando, sim. Tá difícil essa praça hoje, hein? Faltar sal nesse risoto. Sem sal, sem gosto, sem, sem graça, sem nada nenhuma esse prato. No jantar, a Adriana errou feio no ponto das carnes. Você não vai mandar essa carne queimada pra mim, não, né? Não. Como é que você quer que eu sirva isso pro cliente? Completamente cru. Vira aí pra mim, vira pelo amor de Deus. Ali, ali, ali atrás, ali atrás. E acabou eliminada do Hell's Kitchen na noite de Natal. Me traz seu Hoje os participantes testam seus paladares com alguns ingredientes, digamos, exóticos. Não, tô, e quem não acertar, quem deixa hoje a cozinha do programa mais quente da TV. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois, não é só dele. O Hell's Kitchen começa agora. Filho, que f... que caiu ali? O chefe Carlos Bertolazzi aguarda os participantes para a primeira prova externa do Hell's Kitchen. Bom dia. Bom dia, chefe. Hoje eu resolvi dar uma folga para vocês da cozinha. Vocês não vão cozinhar. Hoje nós vamos fazer uma das provas mais importantes do Hell's Kitchen a prova do paladar. Todo cozinheiro tem que confiar no seu paladar. Mas também é importante confiar no paladar do seu colega. Porque hoje, é do paladar do seu colega que pode depender de vocês saírem daqui, como chegaram ou como um pinto molhadinho. Ainda me encanta cabelo. Aquela piscina lá assim, eu falei, poxa, velho, eu vou me molhar tudo hoje. A prova vai funcionar da seguinte maneira. Vocês vão duelar um da equipe azul contra um da equipe vermelha. Só que enquanto vocês estiverem acertando ou errando, os ingredientes que tem debaixo de cada cloche dessa, um colega de vocês vai estar sentado aqui. Cada um de vocês vai provar quatro ingredientes e vocês só podem errar um. No segundo erro, dá um certo medo, assim, né, que você não sabe o que você vai provar e ainda teu amigo tá lá na, em cima, né, prestes a ser jogado naquela piscina ali. Mariana. Fica aqui, Isabela. Pode sentar. <risos> é agora que eu vou me vingar da pancheta. A vingança da pancheta. E a gente sabe que grande parte do sabor tá no aroma. Então, você só colocar na boca e provar é muito complicado. Ai, Mari, pelo amor de Deus. Peru. Ela vai falar que é frango. Eu um aqui de peluche. É peixe! Que peixe! Meu Deus! Peixe. Ai, eu tô ferrada. <risos> Peru pra peixe? É... não. Errei. Pera. Pera! Acerta! Acerta! Acerta, pelo amor de Deus! Pera! Pera! Pera! Yes. Terceiro ingrediente. Amêndoa. Acerta, hein! Amêndoa! Amêndoa! Castanha! Não. Tchau! Ah! gelado eu ver que fica assim, ó, parada, tipo, uh. Peru. Não erra não, cara. eu vai falar que é frango, velho. É a ideia. Frango. Frango pra peru não tem tanta diferença assim. Segundo ingrediente. Pera. Pera. Não é maçã, Ru. Não é maçã. Maçã. Cara tão saudável, né? Fit. Não sei. Tomei <risos> um banhinho e tal, depois seca e foi de boa. Carrie, aqui do meu lado. Zé Maria, tome sua posição. Renan, aqui do meu lado. Bruno. Lá pra cima. Pode colocar o Alculos. Carrie! Carrie! <risos> testículo de boi. <risos> Véia, fígado! Fígado! Eu odeio fígado. Foi, pra foi, para mim foi isso. Carambola. Vamos lá. A fruta Austrália. Eu não sei. Ok. Yeah. okay. <risos> Carambola. Carambola. <risos> vagem. Ah, vagem. Yes! Uh, Olha é só. É, vagem é fácil para mim. Ovas de ouriço. Ovas de ouriço? <risos> não sento, não sento. <risos> Vamos lá. Nada? Oh, terrível! Zé Maria! Aí na água foi a realização de um sonho de criança, né? De estar lá no, no programa do Silvio Santos e... Bruno, cuidado com o joelho, por favor. Renan, eu vou te socar, Renan. Testículo de boi. Abre a boca, desgraçado, acerta. não sei. Testículo de boi. Ah. Lembro da minha infância, porque tava parecendo a borracha da escola. Nunca ia passar na minha cabeça que era testículo de boi aquilo, cara. Acerta, Renan. O que era esse, chefe? Carambola. Não sei. Cair na água, com roupa e tudo, não é legal. Isabela, você tem uma chance agora de se vingar da sua amiga ou de levar a sua equipe à vitória. Porque a recompensa e o castigo dessa prova vale a pena pensar se vocês querem realmente só se vingar ou ganhar. O castigo dessa prova talvez seja o pior castigo que a gente já teve nesse programa. Tá curiosa com o que tem aqui embaixo? Lagosta. Thaís, eu confio em você, pequena gigante. Lagosta. Lagosta. Lagosta. Boa, garota. Pimentão. Aí já respeita meus dreads. Quando eu era criança também eu sempre brinquei daquelas coisas tipo abre boca fecha os olhos, tenta adivinhar o que tá aqui, não sei o que lá. Sem maldade, tá? Ai, gente. É chuchu! Chuchu! Da onde, meu Deus? Coco fresco. Coco. E meus dreads estão secos, ela acerta o coco. E por último, aveia. Olha! Aveia! Pode sair daí e tá salva, Mariana. A hora que veio a veia, eu já tava até saindo da prancha. Eu sabia que ela ia acertar. Olha o que você fez com Isabela. Ah! Você tá molhada. Lagosta. Ovas de ouriço. Não passou na minha cabeça, nem pensava que era uma lagosta. Veio um gosto assim meio de ovas, alguma coisa. Pimentão. Tchau. Aí eu caio e faço papel de bomba. Temos um ponto para a equipe vermelha e nenhum para a equipe azul. Bruno. Chama na força. Zé Maria. Carrie, por favor. Moela. A moeda. Mas então, eu não a Carne de porco. Cara, eu experimento, boto aquele negócio na boca, sem sal, sem pimenta, sem nenhum molho, nada, aquela textura. Pra mim aquilo ali é carne de porco. Amora. Eu sinto aquelas sementinhas assim na minha boca e a gente ali com o bolho vendado, escutando aquele rock and roll, vem uma coisa na cabeça assim e aí você acaba falando. Que it! Oh. Nossa! <risos> bye bye, Carrie! Bye, guys. Bye. <risos> <risos> <risos> Engolei, eu acho meio litro de água. <risos> Carrie, <risos> se vocês não ganharem, essa foi a melhor queda. É, eu sei. Foi legal ver ela se divertindo ali, caindo na água. Última rodada. Se o Bruno errar e o Renan cair, a equipe vermelha vence. Se empatar, nós vamos ter uma morte súbita. Ficar em pé ali com fone, com óculos, sem ver e sem ouvir nada é muito estranho. Moela. Buxo. É uma coisa borrachuda e a única coisa que me veio na cabeça de borracha foi o bucho, que é bem borrachudo, mas acabei errando. Amora, lembrando que se ele errar agora, acabou.